O que você faz pela paz? Você é uma pessoa tolerante? Vamos repetir? O que, que você pensa da tolerância? Você acha que vale a pena seguir assim na vida? Eu me permiti, nesses últimos dias, a observar mais o que ocorre no dia a dia e eu percebi que como tem pessoa intolerante ao nosso redor. Pessoas que, por uma simples fechada ou por uma discussão de time de futebol, questões políticas, ideologias, fotos, postagens no Facebook ou em outra rede social, e a gente é bombardeado por ofensas, entre outras coisas. Mas aí eu te pergunto, você é a pessoa que é a intolerante ou é a pessoa que recebe a intolerância? Será que em algum momento não somos também intolerantes? E será que vale a pena? Será que não vale nós mesmos refletirmos se aquela atitude não poderia ser diferente? Afinal de contas, o que se ganha sendo intolerante? O que se ganha talvez buscarmos culpados pelo nosso insucesso ou pelo nosso estresse, ou simplesmente para descontar a nossa raiva? Será que vale a pena? ou vale a pena gostarmos mais de nós mesmos e buscarmos a paz na sociedade? Pense nisso e até o próximo Chá de Reflexão!